Adquirimos recentemente 10 unidades automotoras, portanto as DMUs, para o serviço de transporte urbano e suburbano de passageiros, isto na cidade de Luanda, que foi contemplada com 7 unidades e que já se encontram em circulação. Também, será também contemplada na cidade de Benguela, com três automotoras que dentro, em breve, entrarão em circulação. Prevemos a aquisição de mais unidades para as cidades de Lubango e Namibe, bem como o reforço às cidades de Luanda e de Benguela. De igual forma, pretendemos construir a ligação do ser de Malanja até ao Saurimo e até ao Luena materializando desta forma a interconexão entre as linhas ferroviárias do Caminhos de Ferro de Luanda e o Caminhos de Ferro de Benguela. Portanto, estamos a falar de um primeiro passo da conexão entre as três empresas, as três linhas férreas. Ainda neste domínio, considerando a urgência e a necessidade de melhorarmos a oferta do ponto de vista do serviço de mobilidade na cidade de Luanda, estamos a trabalhar na criação das condições prévias para a construção do metro de superfície de Luanda.